Pra quem não conhece, o turnaround da nossa área é o giro do personagem, ou seja, quando trazemos um personagem para poses específicas que fazem ele girar completamente. É literalmente fazer o personagem dar a volta. Como durante esse mês de outubro eu vou fazer isso pelo menos três vezes se tudo der certo, aproveitei pra trazer esse tema sobre o que eu tenho usado pra fazer um giro completo e que tem funcionado pra mim. Bom, eu sou a MAC e reuni 8 dicas pra você colocar em prática o turnaround do seu personagem aí também. A primeira coisa que eu sempre faço é buscar referência do que eu preciso. Nesse caso, eu busco por turnaround para identificar tanto quantas e em quais posições eu preciso fazer para ele dar um giro completo, como também, principalmente se eu for fazer isso pela primeira vez, para observar como outros artistas resolvem diferentes personagens nesse giro que eu preciso fazer. Geralmente, faço essa busca no Google mesmo e tem aí na tela dois exemplos de pesquisa que você pode fazer para encontrar alguns modelos. Para organizar as referências, você pode usar o Pure Half, que é super tranquilo de organizar e também é gratuito. Vídeo no card para quem ainda não viu. E no mais, o que eu faço é deixar o um mínimo de referência na hora que eu vou desenhar para não me perder. Da primeira vez que eu fiz isso, que foi da essência azul, eu usei algumas imagens de outros artistas para saber cada pose que eu precisava fazer. E da segunda vez, para fazer a essência vermelha, eu usei o meu próprio turnaround porque eu já tinha informação que eu precisava para fazer novos giros com outros personagens. Com as referências e as observações já organizadas, precisamos ter pelo menos uma das poses do personagem para começar a desenhar as novas posições. E geralmente essa pose é a de meio perfil ou três quartos, porque a gente tem uma visão geral daquele personagem, conseguimos ver melhor como é que ele funciona. Mas acredito que cada um é livre para fazer a partir de qualquer uma das posições também. Como eu sempre desenho o primeiro de meio perfil, que é o que a gente mais acaba utilizando mesmo, eu sempre inicio por ela. Tá, agora temos referências, o nosso personagem em uma posição e é hora de começar a preparar uma estrutura para as próximas posições. Uma forma bastante útil e essencial para isso ficar certinho é utilizar linhas-guia horizontais, delimitando cada parte importante do nosso personagem. Topo e base dos pés são importantíssimos, regiões como olhos, nariz, onde inicia e termina as roupas e todo tipo de detalhe vai ajudar você a fazer a nova posição no lugar mais correto possível, só é preciso ter cuidado para não exagerar, obviamente quanto mais linhas, também maior a chance de se perder nisso tudo aqui. Então tenta marcar as partes mais fundamentais e depois você ou vai se referenciando pelas linhas que já tem, usando a comparação visual mesmo das distâncias para se localizar, ou vai criar novas linhas para os detalhes em outra camada e ir desativando ao longo do processo. Também é interessante criar linhas com cores diferentes para ajudar na localização. E já faz as linhas passando por toda a folha, assim você garante que não vai precisar ficar crescendo ela durante o desenho. É válido travar a camada também para não desenhar sem querer em cima das linhas guia, e para quem tá fazendo esse processo no papel é exatamente a mesma coisa. Dá para usar réguas para fazer essa etapa aí também. Eu sei que a gente começou a desenhar agora, mas à medida que você for criando novas posições, é útil jogar elas para um dos lados e deixar esse espaço aqui do lado da referência principal reservado para a posição que você tá desenhando no momento. Sempre o menor nível de poluição perto da sua área de trabalho, melhor, então deixe a posição principal sempre pertinho do espaço que você vai desenhar. Aqui com a referência perto, você vai comparar cada formato para passar para a nova posição. Se o personagem tem formas bem redondas, não dá para transformar ele em uma caixa aqui na outra posição. Sempre atenção à curvatura, retas e as formas no geral para que ele ainda apareça ele em outra posição. Com o tempo, quando você conhecer mais sobre as formas básicas e sobre como elas funcionam em 3D e também ter o mínimo de noção de perspectiva, essa etapa aqui vai ficando mais fácil. E a observação também vai ser bem importante para você avaliar o que parece estar tá errado para você consertar. Como eu estou bem iniciante nessas coisas também, eu sei que a gente tem uma tendência a iniciar tudo pelo detalhe. E aqui também iniciar pelo detalhe não é tão interessante. Quando a gente inicia um desenho do macro para o micro, ou seja, do maior para o menor, a gente evita perder tempo com coisas pequenas que provavelmente vão ser alteradas pelo caminho, quando você notar que a base estava bem errada. Ou seja, mais trabalho. Então é mais útil já começar pelas formas maiores e deixar no ponto, para depois que isso estiver no lugar a gente acrescentar as outras informações menores. E aqui identificar as formas básicas do seu personagem pode ser um bom ponto de partida para iniciar. Para pose de frente eu uso a simetria, assim você economiza tempo de ficar ajustando coisas no olhômetro ou ter que ficar recortando e invertendo metade do desenho para encaixar ali no centro, mais fácil já utilizar as ferramentas que estão aí para nos ajudar. E como nesse caso de uma pose perfeitamente de frente, como queremos algo bem simétrico mesmo, é super válido usar a ferramenta. Atualmente eu uso o Photoshop 2020 e ele já tem essa ferramenta de simetria aqui, mas em outros programas gratuitos como o Krita e o Fire Opaca, você você encontra também a simetria para fazer a sua pose de frente tranquilamente. Aproveitando que já temos a pose de frente, podemos fazer a de costas também. E o legal de fazer a pose de frente primeiro é que você pode usar a silhueta dela para fazer o seu personagem de costas, que ele vai ficar certinho. Claro que alguns detalhes vão mudar e você vai precisar retirar os detalhes internos da pose de frente, mas ela já está quase pronta para fazer o personagem virar. E para terminar, dê uma atenção especial à pose de perfil. Essa, pelo menos para mim, é sempre um problema de resolver porque eu quase nunca faço personagens nessa posição e esquecer alguns detalhes aqui pode deixar as coisas bem esquisitas. Por isso, uma das coisas que eu sempre tenho no meu painel de referências é alguma imagem anatômica que me mostre principalmente a figura de perfil de eu ficar atento em como funciona a posição dos olhos e orelha, a curvatura da coluna, o próprio formato dos olhos e esse tipo de detalhe. Assim você evita cometer aqueles erros de deixar o personagem de perfil parecendo uma caixa, claro se ele não for realmente uma caixa. Essa é uma dica útil também para qualquer uma das outras posições. Ter referências anatômicas, ainda que você esteja desenhando um personagem cartunizado e bem simplificado como eu fiz aí, vai te ajudar a manter as coisas coerentes. No geral, é isso que eu uso tanto pro turnaround como pro model sheet que eu já tinha feito outras vezes. Só que pros model sheets que eu já fiz, eu fazia apenas de perfil de frente, que era o que eu precisava, para depois transformar esse desenho em 3D. E pro giro eu preciso de um pouco mais de posições. Então, pro nosso giro completo temos cinco poses principais e as outras três a gente só vai inverter. Com essas oito você consegue fazer o personagem literalmente girar, criando um gif disso. E aí você pode ir vendo se realmente tá certinho enquanto vai corrigindo o que não tiver funcionando. Nos meus por exemplo, eu não me preocupei com esses ajustes finos agora, porque não dá tempo de fazer isso no tempo que eu tenho e ter que postar todos os dias. Então como eu não vou precisar deles perfeitos, posso deixar pra ajustar esses detalhes depois, se eu quiser fazer uma animação dele girando certinho. Bom, espero que ajude e a gente se vê em breve. Pra apoiar o canal, deixa aquele like pra gente, compartilha com aquele amigo seu que ainda não experimentou fazer um turnaround, ficou enrolando durante um ano inteiro como eu, e claro, se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!